Tô procurando um live da, das Mulher Nua, que o povo fala que... Mas tem, cara. Ô, mano, a Ruivinha da Twitch era top, cara. Mas aí ela, ela foi de base. Cara, eu gostava tanto da, da live da Ruivinha, cara. Era, era bem da hora a live dela. Tem aquela lá, mano. Caralho, como é que é o nome daquela menina que o... Que o Casimiro sempre faz react, cara. E, pô, eu vou ser honesto. Eu tô aqui parabenizando... A minha concorrente, ela é minha concorrente, né? A Mourante. Todo mundo que tá na Twitch concorre um com o outro. Ela se reinventou. Simplesmente. Uau! <risos> Tem uma live com as mulheres de biquíni É Amourante, né? Amourante, eu lembrei o nome dela Amourante Amourante é sinistra cara Tem uma também chamada... Eu acho que é até Carol o nome dela É uma gordinha que ela faz live de sutiã não, não pode ficar pelado na Twitch, não A Twitch não tanca você pelado, cara Você vai de base Que merda? Como assim que merda? Por que que merda, cara? Ah, eu esqueci que você é céu. Quem fica vendo isso? Olha, você acabou de procurar No caso, então você vê Quem fica vendo isso? Ué, mano, é da hora E tem hora que elas ficam analisando o Instagram E falando pega ou não pega, pega ou não pega, sabe? E elas fazem essas palhaçadas aí Eu acho que os caras mandam até pics pra poder participar Mandar análise de Instagram Pra ela analisar o Instagram dele eu fui confirmar minhas suspeitas? Não sei, cara. Quem tem curiosidade, você já sabe, né? Curiosidade? Matou o gato. Mas e aí, o que você que achou da live? Das minas de biquíni? Achou elas bonitas, simpáticas, inteligentes? Caralho, que susto. Os bichos brotou na minha cara. Uma bosta? Ah, para, Zonda. Que isso, velho. E olha o satanás. Olha o satanás. Eu acho que eu vou lá no Nether agora farmar bloco de tijolo, tá ligado? Tem uma mina de Taiwan que faz a mesma coisa. Tem mina de todo lugar, cara. Até do Brasil tinha a Ruivinha, tô te falando. A Ruivinha da Twitch. Nossa, a Ruivinha... Agora a Ruivinha dava, dava gosto de você assistir, cara. A Ruivinha ali, ela era inteligente pra caralho. Ela fazia as lives... Com as roupas coladinhas, tipo... Ela, ela tem uns 35 pra 40 anos. Pensa numa mulher que era bonita, cara. Ó, oh, vamos mostrar aqui uma parada aqui, ó. Bora, bora ver aqui uma parada aqui. Uh, deixa eu compartilhar aqui a tela pra você. Bora... te mostrar quem é a Ruivinha da Twitch. Só que o canal dela foi de base, cara. E ela fazia umas gameplay boas pra caralho, velho. Fala fazer umas gameplay boas. Olha ela aqui, ó. Ruivinha. Pera aí. Olha como é que ela fazia lá. E ela era gente boa pra caralho. Inteligente. Pera natural você aí Peraí, peraí. Deixa eu pausar a música. Você tá conseguindo ver, não tá? Tá, tá conseguindo ver sim. Deixa eu tirar o chat da tela aqui. Parei que não adianta falar no chat agora que eu não vou ver, tá? Companheira do Google. Já volto. <risos> Lindona ela, velho. Aí ela escrevia... A galera mandava as paradas pra ela Ela escrevia os negócios no corpo <risos> Porra, F ruivinha, cara eu Gostava pra caramba da live dela Um sub, quatro agachamento Um real, um agachamento a cada R$4,0 do doados, ganhou um dia de acesso ao Drive, sei lá, alguma coisa. Ó, oh, e ela aqui, ó, oh, ganhou reais aqui de donate nesse, nessa. A meta dela já tava, acho que já tava batida já. A meta dela era 300 reais ou era mil reais, não sei. Missão dada é missão cumprida. Só que aí, lógico, não mostrou quase nada da, da live dela, tá ligado? tem pouca coisa eu acho que só tem isso só restou isso aqui dela na internet ela, ela era mó gente boa ó inclusive até comentei aqui o ruivinha tinha ótimas gameplays e era muito simpática vou denunciar a live sai fora mano deixa de ser corno pô. vai se fuder porra não, não não não quer ver a live mete o pé mano porra vai denunciar a live para quê vai deixa de... fala para mim explica para mim esse negócio aí você não gosta de mulher mano eu sei que você... Pô, gosto é... gosto é gosto, né, cara? Se você não gosta, beleza. Daí eu vou te entender. Gostar eu gosto, mas desse jeito aí... Que isso, velho. Para! Exagero pra gostar de mulher? Que porra é essa? Tá miguelando gostar de mulher, cara? Você tá miguelando gostar de mulher? Que isso? Zonda, zonda. Cuidado, cara. Daqui a pouco você tá cortando pro outro lado. Isso aí é coisa de, de vice, pornografia? Ué, você não gosta de pornografia não, Zonda? Pelo amor de Deus, cara, não Não Ah, para, cara Cara, pelo amor de Deus Quando você se arrumar uma, uma mulher Use camisinha, tá? Pra você não se reproduzir, cara Você é muito, muito doidão, velho Tem que evitar se reproduzir você vai acabar deixando o mundo com mais ódio, cara? <risos> Ô Zonda, vem cá, fala sério. Sem zoeira aqui agora, tá? Sem zoeira, ó. Você é evangélico, cara? Que porra que você é? C conta aqui pra nós, o que você que é? Evangélico, católico, cristão... Agora eu tô curioso, mano, na moral. Você é ateu? Ateu? Porra, você é ateu? Você não fuma maconha? Você não gosta de mulher? Não bebe? Não gosta de pornografia? Você gosta do quê, que, velho? É Por que você tá vivo? Cara, pra tu ser ateu, tu tem que gostar da vida, cara. Quem te falou que eu não gosto de mulher? Vai, porra, não... Você tá acabando de dizer que você não gosta de mulher, cara. Tá, agora, agora me explica aí, por que, que a Rivia não pode fazer as lives dela, cara? Ali não é... Aquilo ali não é nudez, cara. Por que que... Por que que tu tem que falar mal da live da menina? Por que, que ela não pode ser feliz fazendo a live dela? Por que, que o cara que curte o conteúdo dela não pode ver o conteúdo dela? É isso que eu não entendo. Pô, o canal dela é o seguinte, ó. O canal, pra tu ver o canal de uma pessoa, tu tem que entrar. E aí, pra tu entrar no canal de uma pessoa, tu pode ir lá escolher uma lista enorme lá de pessoas pra tu ver live. Aí, tipo, o canal da. da o canal da menina tá ruim. Muda! Você não precisa entrar no canal da menina Agora Porra não... Sei lá, velho, tá tudo errado isso aí O canal dela caiu Já diz muito Sinceramente Na minha opinião foi errado o canal dela ter caído véio. Se você pensa de... Se você pensa diferente aí é problema seu, cara já tá tumultuando a conversa? Tumultuando a conversa, cara? Tá louco? Porra, que expressão é essa? Tumultuar a conversa? Ai, que isso, velho. Mano, o conteúdo da mina é mais 18, tá ligado? Já tinha lá, mais 18. Não tem nudez. Ela não falava palavrão. Era super educada. Gente fina. Por que, que a live dela tem que cair, cara? Me explica. Não é possível que você concorda com isso, cara. Entra lá quem quer, tá ligado? Quem não quer, não entra, porra. Não é possível, cara. Que, se... que tenha gente que apoia essas coisas. Não é possível. Isso aí é, é ser autoritário, é de ditadura, cara. Não, não é possível. A pessoa. A pessoa que tá lá, tá lá porque quer, tá ligado? Não tá fazendo mal pra ninguém. Na verdade, tá fazendo é bem. Tem que, que ser muito mal, cara Pra ver uma pessoa feliz E, e, e querer tirar a felicidade da pessoa pô. Sabe como é que eu conheci o canal da Ruivinha? Entrou um hater da Ruivinha na minha live, tá ligado? Aí começou a falar mal dela Aí eu peguei Entrei na live dela falei Porra, que mina gente boa e... E, e, e da hora, cara